Nada. Pronto. Ai, calma. Já agora é importante. Não tô feia, não, né? Tá, não. Tá, não. Então, salve, tropa. Vamos não, você vai... não é vídeo ah, assim. Ah, então é bom dia, boa tarde. Boa noite. Hein? Pra você que tá assistindo o canal, independente do horário. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e. Ativa o sininho e vai Você saber como eu estou assim? Arrasta ah, pra cima. É, agora a gente vai fazer uma tag. É uma, uma tag de quem é mais provável. Quem é aquela de casal deu bom, mas só que pediu aqui, né? Entendeu? Tem fazer sim, uma tag individual. individual. Agora levanta. É. Agora vai, a Carolina vai ler e a gente responde, ela também vai responder. Tá. Vai, gata. Quem é mais provável de iludir? Iludir. Eu, eu... eu acho. Coloca dois, né? Eu. Pode. Acho que ali é a Eu também acolo o também. Eu, é? eu é vou é, que é, é pra você. Okay. do golpe. É o golpe. Quem é mais provável de morar fora do país? Ah. Eu não sei, eu também quero ver que você morar fora. Acho que eu. De é. Isso é. isso, morar lá na Bolívia. É. É. Bolívia. Hum. Quem é mais trabalho de desistir de sair na última hora? Emily. Eu. Certeza, Emily e Marina. Eu, Não dá, não. A Emily <risos> não tem roupa. Não é. tem roupa, não vou. E com 50 mil roupa. Ai, que a vai estar lá. <risos> <risos> Ele já fala que vou ficar bem. É, é melhor, eu também. Aí você fica bem. Quem é mais trabalho de ir ao shopping passear e acabar comprando coisas que não precisa. Oh. Eu não estou ainda mais consumista. Eu estou super. A super. é né? muito consumista. Mas eu também comprou muitas coisas aqui, ó. Nada a ver. Gasta o que ele não tem. A vida é assim. Só se vive uma vez. É, é, é, é, é. Quem é mais provável de bater o carro? Eu. A Marie. Eu. eu, porque eles não tem carro. Não, mas se ah não, com a Maris sabe dirigir bem. É, é, é verdade, eu mesmo. Eu, ah, eu e tá a Emily. Entrando. Não, eu o Juan. Eu não, e a Emily, ver, eu e o Juan. Eu, Os três, que não sabem nada de carro. <risos> se dirige bem. Isso. Quem é mais provável de viajar e não sentir saudade da família? Juan. É. Eu, Juan. Eu, eu, eu, eu sim. Só dá uma olhada pro centro, tá, meu bem? Quem é mais provável de ligar a bêbada do para, para Waze ou Aérea? O Juan. O Ari. eu não ligo o Eu não ligo. <risos> eu acho que o Ari, Eu não liga com a eu acho que ele que. Não. Que liga pra Acho que yeah. não, is... é o Juan. Não, o Juan manda áudio. Eu acho que é um o Juan. Eu acho que é o um ano, ali, não. É um o Juan. É um é, um é Quando ele termina, ele vai atrás. Fico com tensão. Não <risos> entendo. Ah, não. Não é <risos> ah, é <isso> <risos> que, que <risos> <risos> <risos> <risos> <Tenho briga. risos> Quem é mais provável de esquecer as chaves dentro de casa? Eu. Eu esqueci as chaves. Hoje eu esqueci <risos> minha chave, minha chave, porque ela é minha tia. Esquece essas Esquece. Esquece coisas, né? Eu não sei, eu vou lá na Ari, todo mundo coloca Ari. Coloca uma que seja Marinho aí. Pronto, aqui ó. Quem mais é pra lá que seja preso? Quem? Juan e Ari. Eu vou botar Juan? Verdade, Juan e Ari. Juan O <risos> <E> depois... <risos> que foi? Eu vi gostar O que é mais provável A engordar mais puramente? De fazer algo escondido dos pais Vamos passar uma coisa A Você sabe por que? Compra roupa escondida, Ai. comida escondida Mentira mãe <risos> <risos> Comida escondida por quê? O barulho também barulho também Antigamente, é muito antigamente, né? A faz aberto por lá em casa. <risos> <risos> que tá? Ei, tudo tô... Vai falar <risos> sério, aí, <risos> você toca isso aí, Não, não. <risos> é <a Lesser. risos> Ele tá falando da apologia por ufa. <risos> Quem é mais provável de mandar mensagem falando de uma pessoa para a própria pessoa, Marina. <risos> é verdade, eu já fiz isso. Quem <risos> sabe? Ai, ai, eu já fiz isso. já fiz que isso. Tá uma da vez, eu, é, eu acho que eu estava falando com a Emily com a Ari, aí eu mandei... Eu encaminhei a mensagem do Ari para a Emily e eu mandei para a Ari. Foi. <risos> Foi. Foi. Aí eu lembro. Quem é mais provável é de esquecer o aniversário da outra. Eu não, não, não. não, não esquece o Ué. Ué. É. É que eu, semana. Semana, eu, eu esqueci, Marina. Eu esqueci. Eu vou, contar, é. boa, eu também vou colocar uma, já tá me É, dia. porque eu comemoro não. aniversário já uma semana já. Já vou não, falar que a Marina não. aqui, de seis anos, não ganha presente nenhum. Você vai Marina, aniversário é mesmo. Nada. Ah, eu tive que falar. Sabe o que ele falou? Ai, depois a gente vai dar pro comprar, acredita? Não, certo, né? Certo. Pode comprar. não ganhou, porque eu falei. E ele o quê? Ele foi lá na Monte de casa, lá frente de casa. Comprar. Mas comprei. você tá vendo também? ele Quem? Quem quiser. Arrasta pra cima. eu pra cima. ele tá revendo ele mesmo? Boa Só Ele aí. Ele mandou no grupo também. mentira isso É verdade, Paulo, o Gabriel comprou primeiro. Só o Gabriel. Mas então, tá bom, não. O que vai ser no celular em qualquer lugar? Não, esse aqui, ó. Não, o celular, o celular eu acho que é um ó. Não esquece meu celular porque meu celular fica gravando. Também não esquece seu assim ser no celular. acho que eu não Tu não esquece nunca, nem... Esquece sim, meu filho. Esquece nunca. Esse onde eu coloquei. Tu esquece, só não esquece quando tá perto de mim. Não, de onde eu coloquei. Quando tá perto de mim, ela não esquece, não. Depois eu coloquei uma. Eu coloquei Aí, tu marinha. Uma. Aí, tu bem. Essa aqui. Não, deixa eu tirar o cartão. Estourar o cartão? Boa. Quem é mais provável de o cartão de limite de crédito? Juan, Eu também acho que é <risos> Ai, ver, né? o <risos> Quer aprender como tirar o cartão? Ah, está para cima. Santander. Free. Free, isso. Adoro. Adoro. A última, a última pergunta. pergunta. Quem é mais provável de casar primeiro? Acho que é você Eu acho que é o que... Verdade, É o Ari eu É verdade, o Ari Ele, é, sem ele sempre ó. falou que ele ia casar com a Emily é, ele é Mas nunca vai casar Por quê? Porque ele faz... é. nunca pediu um casamento Não, 30, é. 30 eu anos Ele ia e... pedir casamento e gravar Não, é Ele com ele anos de canal e tal isso. Então é isso então, Muito é obrigado isso. pra todo mundo que assistiu assim <risos> <risos> notificação deixe like e deixe comentários sobre próximos vídeos muito obrigado e falou. É. Não, porque não tem, porque não existe essa condição.